fala aí tudo bem com você beleza aqui quem fala é Fernando Nogueira e essa semana a gente ficou falando o tempo todo sobre infiltrado como utilizar sites de outras pessoas como a gente utilizar vídeos de outras pessoas para gente poder vender como afiliado eu acabei de sair de uma reunião que eu fiz uma espécie de mastermind com o pessoal do exterior que utiliza essa tática e aí me apresentaram uma nova ferramenta e eu tenho uma surpresa muito especial para você se você garantir acesso ao infiltrado hoje você também vai ganhar acesso a essa ferramenta que você está vendo aqui na tela e também você que já comprou fica tranquilo que o seu acesso também está garantido no decorrer da semana a gente vai te dar mas o que eu quero te falar é o seguinte agora existe mais uma maneira para você se infiltrar e utilizar o poder das redes sociais para vender muito através dos vídeos de outras pessoas como? Vamos falar agora sobre embed, como você faz para compartilhar o vídeo de alguém. Essa é a forma tradicional que a gente utiliza, olha só. Simplesmente você pega o vídeo de outra pessoa e coloca em uma página. tá? É algo sem graça e que não vai trazer nenhum tipo de resultado para você. Agora, e se você pudesse fazer algo assim, utilizando o vídeo de outra pessoa? definindo uma nova imagem por cima colocando um botão extremamente chamativo um texto logo aqui abaixo com a possibilidade de colocar aqui um link de afiliado e também um call to action e olha só o que acontece quando eu clico aqui nesse botão ó, eu quero emagrecer eu começo o vídeo e a primeira coisa ó, eu já coloco um banner por cima dele ó, o segredo para perder é, 50 quilos em uma semana está aparecendo aqui e aqui embaixo ó eu já coloquei um banner também para aparecer, vamos esperar mais um pouquinho, que esse banner aqui eu vou sumir com ele e vou fazer ele aparecer aqui em cima com outra cor, assim eu vou sempre chamando atenção, por mais que a pessoa esteja prestando atenção no vídeo, ela vai ver o banner e vai ter a intenção de clicar, olha só, sumiu e agora já aparece, a pessoa está aqui assistindo um vídeo sobre emagrecimento e olha só, ela perdeu 45 quilos em 24 horas tomando isso. Quando ela clica, vai ser direcionado para a página de vendas. E a mesma coisa aqui embaixo. Ó, é o método preferido das famosas. Esqueça o método dos milagrosos, Green Coffee Caps. E daqui a pouco vai aparecer algum outro botãozinho aqui. Ó. Aqui minha página com o meu link de afiliado já abriu, beleza? Eu ganho comissões. Aqui sumiu o banner e eu tenho a possibilidade de colocar quantos banners eu quiser. Colocar quantas é, chamadas para ação eu quiser. Enfim, é uma ferramenta muito prática. E eu vou fazer uma breve demonstração. Aqui já está mais outra opção. Então enquanto a pessoa vai assistindo o vídeo de outra pessoa, eu vou fazendo propaganda, propaganda, propaganda. Até uma hora que a pessoa clica e eu posso vender. E olha que legal, essa ferramenta ela ainda é vendida lá no mercado dos Estados Unidos. Ela custa 36 dólares e 97 centavos. Que dá aproximadamente aí uns 140 reais. Vezes 3,8. Isso mesmo, ó, 140 reais. E você tem a oportunidade de ganhar isso agora. O que, que você precisa fazer? Acesse agora o infiltrado.com e garanta acesso à ferramenta VideSkip 2.0 e também ao treinamento O Infiltrado, que vai te dar toda a base para você poder fazer venda todos os dias, sem precisar criar sites, sem precisar gravar vídeos é uma forma muito legal de trabalhar tenho certeza que você vai gostar e agora você também vai ter essa oportunidade de fazer embeds de vídeos utilizando essa tática muito legal e colocar por cima dela banners call to actions entre algumas outras coisas e mesmo que você não tenha site você consegue fazer isso como basta você gerar um código no vídeo engager que eu vou te mostrar agora que é a ferramenta que eu vou te dar se você virar um infiltrado e também você pegar um código coloca no documento do bloco de notas faz upload para a internet é muito simples prático e rápido olha só para você criar uma campanha aqui é super simples vamos lá é, teste do green coffee vamos até o youtube sempre procurando conteúdo viral tá vamos lá ó emagrecimento Vem aqui, ó, vamos lá, é, neste este este ano, contagem de visualização, e aqui apareceu, ó, é, qual a semelhança entre esse chocolate e o seu emagrecimento, ó, 617 mil pessoas viram esse vídeo, aí a gente pega o código do vídeo, coloca aqui, coloca essa opção. Auto play, eu posso selecionar a imagem que eu quero de Thumb para ficar uma imagem bem chamativa. Deixa eu ver se eu já tinha selecionado. Ó. Com o Auto Action, descrito escrito deu Play. Bem legal, né? Prop and Save. Já aparece aqui Aqui eu posso colocar uma descrição Eu já devia feito tudo Deixa eu só repetir aqui Para a gente não precisar ficar fazendo tudo do zero Olha, eu quero emagrecer Eu quero emagrecer E aí eu posso colocar frames, propagandas e um conteúdo de delay. Eu vou utilizar essas duas opções aqui logo no começo, que eu já havia feito e ficaram bem legais. Deixa eu abrir aqui do ladinho. Vem aqui em frames. Aí eu coloco quando que eu quero que isso apareça. Segundos. 5 segundos. Até 35 segundos. Vou colocar aqui um texto. E uma imagem. Que eu já tinha deixado previamente. Você tá? queria um bannerzinho bem simples. ó Clico em insert. Já vai aparecer aqui vou colocar uma segunda opção que eu quero que apareça pelo menos três três vezes isso vou colocar aqui 50 segundos a 70 segundos vamos lá, mais um só para você entender o que eu estou fazendo eu já vou te mostrar aqui segundos, vou colocar aqui 60, 75 a 90 segundos e as imagenzinhas o que, que eu acabei de fazer aqui eu já te mostro, vou clicar em publicar e agora vamos fazer um preview aqui. Ó. olha só como isso aqui fica legal, quando a pessoa dá o play aparece essa opção, depois de 5 segundos já aparece essa minha primeira propaganda aqui foi isso que eu acabei de fazer e depois vai aparecer mais duas você viu que eu fui fazendo isso aqui em tempo real né e agora eu quero colocar aqueles banners sobre o vídeo são essas partes aqui que eu acabei de falar para você essa parte chamada de, de propagandas então eu vou colocar aqui em segundos vou colocar aqui de zero Aqui em segundos para aparecer no topo um banner. Deixa eu editá-lo aqui. O banner eu já havia criado previamente. É esse aqui, ó. E esse outro aqui. Que eu quero que a pessoa fique muito curiosa. E clique no banner. tá E o link eu coloco aqui meu link de afiliado. Http. 2 pontos. Barra, barra greencoffeecaps.com maravilha é, clico em inserir e depois de um tempinho eu vou colocar um segundo banner vou colocar aqui para aparecer com 31 segundos e ficar até 60 segundos aqui ele era no topo esse aqui eu vou colocar para aparecer embaixo banner 2 e a mesma coisa meu link de afiliado aqui clica em publicar e simples e prático ó. você vai ganhar um códigozinho muito simples que você deve fazer e você consegue hospedar esse tipo de arquivo na internet sem você gastar nada acho que o Google permite que você hospede arquivos .html por exemplo tá? Então deixa eu salvar isso aqui eu vou jogar no endereço de FTP .html E se eu jogo isso aqui para o meu servidor, dá demais. Vamos lá, vamos lá. 01.html, onde que está? Engager. Aqui. Aqui o zero um ponto html, essa parte aqui você não se preocupa que dentro do treinamento eu mostro para você como você pode fazer ademais.net barra zero um ponto html. Deixa eu ver se eu coloquei no lugar certo, não eu coloquei na pasta eng por isso que não apareceu barra eng e olha aí, eu ganhei essa URL, eu posso compartilhar isso daí fica muito mais legal do que você fazer um outro compartilhamento o que, que você pode fazer com isso você vai num grupo de facebook de emagrecimento eu sempre utilizo aqui o diversão garantida que é meu meu grupo de testes e que que eu poderia fazer ó? eu poderia fazer assim o normal divulgar um vídeo dessa maneira que não teria graça nenhuma. Aí a pessoa vai, clica. E vai parar num vídeo que não te traz nenhum tipo de resultado. Agora é a forma rocheda de trabalhar. Que é aqui como eles falam no Ceará. A forma rocheta é essa daqui, ó. Você vai num grupo de emagrecimento, vai fazer aquela tática que eu já te mostrei do, do GIF animado. É, qual que é o título do vídeo? Esse vídeo ficou bem legal. Recomendo sempre usar um Bitly, tá? Coloca aqui uns emojis, por exemplo, cadê aqui um chocolatinho, animais aqui, cadê chocolate, onde está o choque, chocolate, para ficar bem atrativo, ó. coloca aquela setinha, ó. Beleza? Vou, posto num grupo. Quero que você poste no maior, na maior quantidade possível de grupos. E aí a pessoa clica. Quando ela vai ver, ela vai parar numa página que é exclusiva para isso. Aí ela não vai perder atenção vendo coisas aqui do lado, nada do gênero. Vai clicar em Play. E olha só, já aparece um vídeo logo na frente aqui. ó. Com propagandas aqui embaixo. E ela vai continuar assistindo, vai ficar assistindo, assistindo, assistindo. Depois de alguns segundos, ó. Ela vai ver um banner aqui em cima. Então, as chances dela clicar vão ser muito maiores. Então, essa é outra oportunidade para você espalhar conteúdo viral através da internet, compartilhar, fazer parte de grupos oferecendo um conteúdo relevante, mas sem perder a oportunidade de sempre colocar o seu link. A gente precisa monetizar a nossa vida. Tudo que a gente faz, a gente precisa pensar em formas de receber algo em troca disso. Então a gente está fazendo um comportamento natural da internet, que é compartilhar conhecimento, compartilhar conteúdo através de uma curadoria, só que a gente não está fazendo isso de graça. A gente está fazendo isso de uma forma pensada e estruturada. E aí você pode fazer o que você quiser. A pessoa clica ou vai ser direcionada para um link de afiliado, ou pode ser para uma recompensa digital pode ser direcionada para o seu link do manichat para você criar a sua primeira lista e a partir daí você começa a fazer vendas pode ser para um grupo fechado de Facebook onde você consegue dar dicas sobre outras coisas um grupo fechado de WhatsApp aí o céu vai ser o limite então mais uma vez essa ferramenta você tem agora a oportunidade de ganhar tudo que você precisa é se tornar cliente do o infiltrado as vendas estão se encerrando o produto ainda é vendido muito mais barato do que é vendido lá no exterior sucesso absoluto de vendas já tem um monte de gente testando e tendo resultados feedback mais do que positivo então se você quer ter acesso ao método o infiltrado você vai acessar oinfiltrado.com. vai clicar nesse botão aqui e você vai ver ó, falta muito pouco Provavelmente quando você ver esse vídeo é, vai faltar ainda menos tempo, então corre, garanta uma dessas duas opções, o plano supremo ou o plano básico. O plano básico não vai te dar direito aos bônus, só vai te dar direito à ferramenta, mas se você quiser o Video basta que você faça o um investimento nesse plano supremo aqui. Você vai ganhar o Video Skip. Você vai ganhar o método infiltrado, você vai ganhar esses três bônus especiais, mais dois bônus extras, além do Video Engager que eu acabei de te mostrar. É ou não é uma grande vantagem, você pode pagar ganhar até 12 parcelas, 12 parcelas que são mais baratas do que uma latinha de Coca-Cola e você também tem sete dias de garantia. Testa, assista as aulas e conheça o método também teste o videoengager, eu tenho certeza que você vai gostar. Não perca tempo, infiltrado.com. estou te esperando.